Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nitta Nanda Sahoditam Sri Nanda Nandanang nandana Radhika Charano Dayam Gopijano Samayuktam Binda manoharam, Vã-n-cha-kal-pa-daro-va-sya-ki-pa-sind-va-vaca- sind va vaca phatita namo namah pangung lang hait girim yat ki Snavakti bhakti pade devi satva tui namo nama nara ayuna namaskitta naro ncha iva nara vasam devin swaraswati jayo ho mudirat chankirtane krsna kathu gauri va patrasya prakasa guru bhakti yukta bhakti promodaksh jagod barunu Deyam sada padibabugna mavish toduhum Te siva saranyam Vita tihum ponotapa lohavad diputam Bande maha purushoti charunar vindam Jatpa the bisphuriji toki me pigo bodo suvadarsi por nana kadam kipam karash Sri Krishna Chaitana Prabhu nita nanda shyaaddayita kadam gaura bhakta binda Sri Krishna Chaitana Prabhu nanda chi aditya gada darasiva saji gauravakta bindu hari kishna hari kishna kishna kishna hari hari hari ram hari ram ram ram, ram hari Ajanulambita bhujavkanaka bhuta to Shankirtanai kavitaro kamala yataksav viśambaru <coughs> viśambaru yugavaru gudarma palu bande jagat priya karu karuna bhutaru Hari Krishna Hari Krishna Kishina, Kishina, Hari, Hari, Hari, Ram, Hari, Ram, Ram, Hari, Hari, Nama, Migangi, Tava, Tipankajam, Sura, Sura, Irevan, Dito, Buxin chamuktin chadada sinitam baban rupe nasada <coughs> ganga taranga ramani jata kalapam gauri nirantara bibushi tobam bhagam nara Baranasi puranat purabhati vagi vishyanatam Vagisha badane Lakshmir jashya ca bhakshashi Jasya shinga maham bhaji Krishna Hare Krishna कृष्णा कृष्णा हरि हरि हरि राम महरी राम राम राम महरी हरि सरिनम बोसु विज्ञानम कर्म गुणानु असुनो गुरुवार तिदारे जस्तु शौशिश्या नेतरस्रिता Saridam Bhoshu Vigyanam Karmagunano Asuna Guru Vartharay Jastu Shashishisha netarasrita gaudiya Sritaha Gaurya Goshi Boti Gaudya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jaga Paramahamsa Jagat Guru disse O verdadeiro sábio está 24 horas ocupado no Nama Sankirtana, em cantar os santos nomes, em ouvir e dar Harikata. Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Prabhupada, o Jagadguru disse que aqueles que estão ocupados em servir Krishna com os santos nomes, com Harikata, o tempo todo, estes sim são os verdadeiros sábios, Aqueles que querem servir Guru, Vaishnava e Bhagavan, o tempo todo, sem parar, eles estão fazendo algo para a satisfação do Senhor Supremo, de Shri Krishna Bhagavan. Este é sim, o sábio. E não é qualquer um que está vestido como sábio, é um sábio verdadeiro. Sábio não é um corpo. O sábio não é um corpo material. Sado é uma emoção, o Bhava, dentro do coração. A emoção dentro de nós, dentro do sábio. E ela está 24 horas adorando Krishna. Essa emoção está conectada com Krishna, servindo Hari, Krishna, Guru, Guru dos Péjilotos, os Vaishnavas Puros. Aqueles que estão o tempo todo procurando a completa satisfação do Senhor Supremo. Estes sim são os grandes sábios. Sheila Bhaktisiddhanta Prabhupada really, dizia difícil. que é muito, muito difícil liberar uma alma condicionada. Like garden, you know? Como? In, in lake, in Como as pessoas People que lots, pescam, os pescadores ficam horas ali para pegar um peixe. Às vezes eles são tão os peixes pegam e às vezes, os peixes são espertos e, os, e, e os, os pescadores também são espertos. Às vezes, eles brincam com os peixes antes de pescá-los. Vocês se lembram deste Kirtana que fala sobre isso? A alma condicionada é como um, um peixe desfrutando no oceano de Maia. Elas se sentem confortáveis no oceano da ilusão. Mas liberar uma alma que está se divertindo no oceano da ilusão é quase impossível. Mas finalmente, com a ajuda do Guru, às vezes eles estão quase saindo do sucesso, quase alcançando o sucesso espiritual, mas elas caem. É tão raro, tão preocupado. Costumava dizer, para liberar uma alma condicionada desse oceano da ilusão, help, ajudar uma alma condicionada para chegar no mundo transcendental, to the to get seva the world. alcançar serviço eterno no, no universo transcendental, é algo muito difícil. Você pode construir milhares de hospitais. You can make milhares de escolas e de faculdades. Você pode realizar muitas ações de caridade na matéria. Mas se você conseguir liberar uma alma condicionada do mundo material, você recebe uma medalha de ouro do Senhor Supremo, uma única. É quase impossível, mas mesmo assim nós temos que tentar. Porque essa é a ordem do senhor supremo, de Krishna. Essa é a ordem de Chaitanya Mahaprabhu, do Avatar adorado. liberar as almas condicionadas. Então, nós não podemos nos isolar em um lugar solitário para fazer cantar os santos nomes isoladamente. Quando nós decidimos fazer isso, nós temos, imediatamente nós nos lembramos. O que Prabhupada Bhakti Danta disse, como se fosse um bastão, esperando para nos golpear. O Guru Varga está nos olhando com esse bastão na mão, para nos bater, para nos manter uh, seguindo suas instruções. Por isso é muito, muito difícil. Para um verdadeiro sábio que está buscando a satisfação do Senhor Supremo, que está sempre ajudando, a alma condicionada a sair de maia. Às vezes, eles tomaram, eles tomam essa decisão de sair de maia, mas às vezes elas não conseguem, mesmo assim. Mas ele é o sado, aquele que tem sempre misericórdia para todas as almas condicionadas. Mas Misericórdia não significa que eu vou dar dinheiro, roupa, Vou dar uma casa para você morar e vários confortos e arrumar todos os problemas da sua vida. Não é isso que nós estamos falando. Não é essa misericórdia. Muitas vezes, para Padabakcidenta dizia: liberar uma alma de uma condição ilusória é a misericórdia mais elevada, é a caridade mais elevada que o sábio pode fazer. As pessoas tolas desse mundo não conseguem realizar, não conseguem entender o verdadeiro significado da palavra misericórdia. Eles acham que colocar mais gasolina no fogo é misericórdia, ou seja, dar mais ilusão para a alma condicionada pode ser misericórdia. Então, aqueles falsos acharás, aqueles falsos gurus, na verdade, eles estão colocando gasolina no fogo, isso eles sabem fazer. Eles não conseguem ajudar aquela alma condicionada a cortar maia. Na verdade, eles ajudam a alma condicionada a pular, mergulhar mais profundamente no fogo, no oceano da ilusão. Por que, que você não vai fazer isso? Você vai ser modelo da agência. Para levar aquelas almas para o inferno. Isso eles podem fazer. Eles não podem criar, dar uma gota de fé no coração daquela alma condicionada, porque eles estão condicionados. Eles estão condicionados eles mesmos, como que eles poderiam ajudar? Como, por exemplo, se ele disser para uma alma condicionada, sim, vá se inscrever numa agência de modelos. Muitas vezes, Prabhupada Baxi disse, eles estão agindo como achários, eles vão servir os discípulos. Eles vão servir os discípulos. Eles estão dando mantra para os que querem se prostituir. Essa é a adoração deles, essa é a pregação deles. Eu não estou dizendo nenhuma palavra errada. Ninguém pode dizer que eu esteja mentindo. Eu não tenho inimigos, não tenho inveja de ninguém, nada. Mas mesmo assim, eu sou obrigado a repetir isso, porque foi isso que Prabhupada Bhaksedanta disse. O Prabhupada falou dessa maneira, e muitas vezes ele dizia, naquela época, Mas ainda o às vezes, era muito pesado. Muito Bhaktivedanta era muito pesado. Ele dava é, broncas muito pesadas. <coughs> e ele se lamentava, às vezes, não de uma maneira materialista. Ele dizia: Ninguém quer repetir o que eu falo. Eu digo isso. E digo determinadas coisas e as pessoas querem filtrar o que eu digo. Ninguém repete meu, minha, minha instrução intacta, dizia Prabhupada Bhakti Siddhanta. está falando agora de Ramanuja Se ele fosse fazer uma citação de Ramanuja Acharya, ele não pode colocar uma palavra a mais, mudar um ponto, uma vírgula, nada. Mahajan vai. quando o Narutama Thakur escreve um kirtana, eu não posso adicionar uma palavra eu não posso trocar o sentido do que está, fazendo, do que está escrito ali os sahajias fazem isso os falsos vaishnavas até o tom do kirtana aquilo que o, grande, que o Guru Varga que os grandes mahajanas escreveram que as grandes almas escreveram você deve escrever Cantar isso dessa maneira. Tem um tom musical. Em inglês, traduzir é outra coisa. Mas as pessoas mudavam até o significado do que estava escrito em hindi, ou em, em sânscrito, ou em bengali. O ritmo deve ser assim eles determinados, os Mahajanas, os autores desses kirtans. Às vezes as sílabas serão endecasílabos, right, oito yeah. sílabas. Tudo isso deveria different ser like mantido. Manda, krantar, diferentes krantar, ritmos, diferentes tipos manda, de verso. Depois disso, diferentes stava deveriam yeah, ser Different stava, there is, you should sing a different tone. Sangshara dava, luka, you can sing, you know, you learn. But when you are singing it, 12 o'clock, you are not going to change. Vishwanaja was saying, in the morning time when you are doing, then you should do this way. Então, alguns Vaishnavas dizem, de manhã você tem que cantar com essa melodia e ao meio dia com outra melodia. Ao meio dia você deve cantar assim, e de manhã como? Você deve mudar a melodia segundo a instrução. E se você cantar às quatro da tarde, tem que tomar cuidado. Os semideuses não se incomodam se nós cantamos em melodias equivocadas. É por isso que o Veda o Vedanta, aqueles que não são qualificados, não devem se aproximar. Para eles é proibido ler. Se eles, for à força, compram os livros e leem os Vedas, eles vão atrair problemas em suas vidas. Por quê? Vamos é falar sobre o Rigveda, sobre o Shama Veda, sobre o Yajur Veda. Cada capítulo tem uma música, uma melodia e um ritmo para cada capítulo. Aquelas Yugas antigas que Rishi para dar Aqueles rishis e os munis daquela época, eles treinavam os discípulos que se purificavam de uma maneira inconcebível. Era extrema. Se a, se a mente se desviasse de 0,0001, eles cometeriam erros. O Shama Veda tem um ritmo. Todos eles. Quando há alguma técnica. Quando o Gurudev você tem que colocar a mão. Cada, até o movimento físico, enquanto o Guru pronunciava os Vedas, precisaria ser era cronometrado e coreografado para os discípulos, tudo. Por isso que os tolos, aqueles que não estão qualificados, eles não podem chegar ao Veda e Vedanta. Mas eles podem ouvir sobre o Bhagavatam. O Chaitanya baga Chaitanya Então o guru seva, o é serviço ao Vaishnava ser. é o que há é de mais elevado. Muitas vezes para o Prabhupada costumava dizer isso. É. Servir o guru é algo que há é é de mais elevado. Nada pode ser comparado ao serviço ao guru. Guru seva não pode ser comparado com nenhum outro tipo de serviço. Hmm? Guru sushoshanam namo sarva dharma tamattamam. Tasmad dharmat paru dharma. Pavitram dharma naviddhate. Prabhupada used to say many times. Prabhupada costumava dizer. Guru sushoshanam namo. Guru sushoshanam namo. Sarva dharma tamattamam. Nada pode ser comparado ao Guru Seva, Porque é o que é de mais elevado. Porque Guru Seva significa Bhagavad Seva, serviço a Deus. Porque o Guru sabe o que Krishna quer. O Guru dos pés de lótus que alcançou a perfeição. Então, todos esses mantras indicam esses segredos. Nós começamos esta aula com um verso muito importante. O verdadeiro discípulo é aquele que oferece tudo. O corpo, a mente, o que quer que ele tiver. Até o seu próprio falso ego ele oferece algo. Um dia, Shilavamana Goswami Maharaj disse, Eu em eu fiquei num lugar muito quente que tinha um teto que ficava muito quente, está dizendo o Shambhava. E Shila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj um dia disse: Mas Maharaj não vai citar a personalidade que ele, de quem ele estava falando. Gurudev Gurudev Gurudev Ele servia como um, um super-herói. E essa personalidade não podia fazer parikrama. E Shambhaba diz que fazia parikrama e dedicava o fruto do parikrama a ele. Ele tinha um problema na cintura. Um dia, Vamana Maharaj pediu... Eu vou pedir uma coisa para você, você pode me dar? Em Govardhana, onde eu costumava ficar muito tempo atrás, Vamana Maharaj e ficava lá. Ele ficava num bhajanakutir lá. E um dia, era um lugar muito solitário, não tinha ninguém lá. Então Vamana Maharaj pediu para esse discípulo, você pode me dar uma coisa? Vou pedir fazer um pedido. Você pode me dar? Sim Maharaj, se eu, tiver, se eu tiver, eu te dou. você tem. Você vai me dar mesmo, mesmo assim? Sim, se eu tenho, eu vou te dar, eu juro. Ele diz, você me dê toda a sua, a sua ira, você vai ter que dar para mim. Todas as suas atitudes de irritação e de ira. E aí, esse devoto, para quem o Guru pediu que ele doasse toda a ira para ele, ele, ele chorou. Ele era muito pontual, fazia as coisas muito bem, mas ele era cheio de ira. Então, o Guru e o Vaishnava querem que você deem para ele seu falso ego, sua ira, mas depende de você. Você é miserável, você não quer dar. Você prefere dar cinco mil rupias, isso você quer dar. Mas a sua ira e o seu falso ego você não quer ceder. Isso é seu, né? Dinheiro até que você pode dar, mas o seu falso ego você não quer dar. Você dá porque você acha que Maharaj é um mendigo, né? Que o Guru é um mendigo. Mas dar o seu caráter, o seu lado ruim do seu caráter, você não quer ceder. Então, o primeiro verso pronunciado é na aula de hoje, diz é um verdadeiro discípulo aquele que tem muito conhecimento muitas propriedades mas se tudo que ele estiver fazendo for para o guru se ele faz tudo para o Guru... Externamente você fala, nossa, mas ele trabalha para ganhar dinheiro. Ele é muito rico, mas ele é um sevaka? Ele serve o Guru? O próprio pundarinka Vindanidi era o Guru sevaka número um. Ele era o primeiro servo de Gauranga, o primeiro servo de Krishna. Não parecia. Externamente, ele parecia uma pessoa muito elegante. Ele parecia é, um herdeiro, sentado numa, grande, numa, numa poltrona cheia de seda, numa cama é, de, de toda lavrada, com potes de ouro. E todo mundo falava, ah, ele é um materialista. Ele é um milionário materialista. Se você visse Janaka Maharaj também, o pai de Sita Devi está sempre ocupado em riquezas, em opulências, como que você pode considerá-lo um devoto? Você poderia dizer. Mas o Shastra explica que Janaka Maharaj era um devoto, o devoto número um. É uma pessoa que tinha muito conhecimento. E até o próprio Janaka Maharaj dava aulas para grandes rishis. O que acontece do lado de fora não importa se você é homem, se você é mulher, se você é brahmachari, se você é grihasta. Porque não são mulheres. É, Maharaj citou duas devotas, dizendo que elas eram maestras dos Vedas. Não importava a forma que ela estava, se ela estava como uma mulher, como uma como, como a Mataji. Mas nessa, nessa, elas enxergavam o Veda diante delas. E elas memoravam, memorizavam tudo e explicavam. Mas isso não acontece em Kaliuga. Todos os Vedas. Elas ensinavam qualquer Rishi. Mas cuidado, não é porque uma pessoa se memoriza o Veda que ela é um grande sado. Os verdadeiros rishis, eles enxergavam o Veda manifestado na frente deles e daí eles escreviam. O Maharaja agora está citando um uma outra personalidade que trouxe outro pedaço dos Vedas e nos deu esse conhecimento. Muitos munis e muitos rishis trouxeram pedaços dos Vedas, trechos dos Vedas para a realidade material, mas eles não eram identificados com o próprio corpo. Mas enquanto você se identifica com o corpo, com o limite corpóreo, você não está. Você pensa que você é inteligente? Talvez você pense, eu sou inteligente sim. Mas enquanto você se mantém ancorado na concepção do de corpóreo dentro de Maya, Você não é inteligente verdadeiramente. Você tem que superar o, corpo, o limite do corpo. O que você pode obter com o corpo? Sangue, carne, fezes, urina. Nós temos que atravessar esse limite, superar esse limite corpóreo. Caso contrário, não há um progresso na vida espiritual. Você tem que entender que então, de... você não é o corpo. Então, o nome de Kunja Bihari Vidya Bhushanã deveria ser escrito em letras de ouro. O nome de Kunja Bihari Vidya Bhushan deveria ser escrito em letras de ouro. No, no horizonte do Sarasvat Gaudiya Bhajan. Shama Dazobhaji Maharaj está dizendo que escreveu um livro 10, 12 anos atrás. Está em algum lugar, não foi, não foi imprim, impresso. Eu pedi para que imprimissem de Shambhava, mas não imprimiram. Todos os passatempos de Bhakti Vilastita, Goswami Maharaj, tudo o que ele havia feito, está tudo descrito nesse livro. Muito bonito, muito bom. Então o nome de Shila Bhakti Vilas Tirta Goswami Maharaj, Bhakti Vilas Tirta Goswami Maharaj, deveria também ser escrito em letras de ouro no firmamento, no horizonte do Gaudiya Vaishnavismo. Prabhupada Pai da Baksidanta dizia, aquele que segui-lo, depois 12 anos de Vai compreender muitas coisas. Ele tomou o sannyasi 12 anos depois que Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha abandonado o mundo material. Ele tomou o sannyasi de Bhakti, que era provavelmente um discípulo de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Então, ele, esse Vaishnava tomou iniciação. De Sanyas. E Prabhupada dizia: Aqueles que vão seguir Kunjadas com o seu coração, eles vão conseguir alcançar o sucesso espiritual. Ele deu esta bênção a esses discípulos. Prabhupada Bhaksidanta dizia: Por escrito, se eu puder desenvolver o tipo de renúncia que você tem. O tipo de, re de renúncia que você tem ah. se eu eu em nome do serviço ao Guru. Se eu puder desenvolver isso na minha vida, para de o Bhakti, dizia, tem, vida, o tipo de desapego que você tem. Afinal, você ofereceu tudo, ah, tudo. Ah, é muito fácil pronunciar mantras, mas aplicar os mesmos mantras na sua vida, você precisa primeiro realizar e entender. Cantar algo é muito fácil. Eu sou um bom cantor, eu posso começar cantando, você pode tocar maridanga, alguém toca as cartelas, você não sabe quão difícil é. Os kirtanas em hindi, eles cantam e não entendem, porém, o sentimento que está guardado naquelas palavras. Eles pronunciam as palavras, mas eles não entendem o que o kirtana quer dizer. Eles dizem, tudo o que eu quero, tudo o que eu tenho, eu posso oferecer aos pés de lótus do Guru, dos pés de lótus mas eles pronunciam isso e não realizam o significado de que isso seja, do que isso signifique. Eles cantam de maneira muito bonita, mas você perguntar para eles qual é o significado disso, eles não sabem dizer. Existem kirtanas que expressam dor profunda. Mas eles são tolos. Eles cantam até mantras que são proibidos para almas condicionadas. Às vezes, o Mahajan, a alma realizada, pode nos dar a autorização de cantar determinado mantra. Nem todos podem falar ou ouvir sobre a Rasa Lila. Por exemplo, o Maharaj está numa outra realidade pelo poder do, de Deva, pela, é, então, pela força do Guru Kripa, Pralada entendeu Rasa Lila. Então, pela força da misericórdia do Guru, manifesta-se o texto do Brihad Bhagavatamrita. mas tanman jivan guru pade arpan they are speaking but they cannot apply in their own life even 1% então esses cantores não. cantam esses mantras mas eles não conseguem aplicar o significado daqueles kirtanas aquelas canções sagradas nem em 1% na própria vida então qual a utilidade desses kirtanas eles estão eles são porém o Goswami Maharaj, aplicou esses significados em, suas vidas, em sua vida. Prabada Bhaktisiddhanta chegou a dizer que o tipo de desapego, o tipo de sacrifício que ele fez na vida dele, eu, se eu pudesse desenvolver isso para a minha própria vida, eu teria, aconteceria o sucesso espiritual. Vejam quanto amor o Guru pode ter pelo discípulo. Os tolos não entendem isso. Eles têm uma estimação material. O Guru pode te dar tudo. E o discípulo sincero, o Shiksha, pode dar tudo para o Guru. Não existe restrição. O que é a restrição? Você reserva algo para você. Você não vai dar, dar tudo para o Guru. Por isso que você não obtém o resultado pleno. É a mesma coisa. Shinivas disse isso. Eu já falei sobre isso de Shambhava. Uma pessoa pode memorizar todos os manuscritos, passar a vida memorizando todo o Shastra. Mas ele não ama o Guru Pada Padma, Then you make any progress, então, tal pessoa não pode progredir no bhajana. Você pode memorizar todo, todo o shastra e passar, e, e dar aulas públicas para But ser aplaudido. Você não consegue realizar, colocar em prática, colocar em ato a filosofia na sua vida. Não é fácil assim. É por isso que Srinivasacharya dizia. Até que um discípulo alcance amor e apego fortíssimos pelo Guru Pada Pada, pelo Guru dos Pajlots, ele não pode fazer progresso no caminho do Krishna Bhajana. O Guru Pada Mujes Sruti Gopita Shosha Krishna Bhakti Najaya cannot get Krishna Bhakti Naka. Tal pessoa, se ela não se rende totalmente, não segue o que o Guru ensina, ela não consegue receber Krishna Bhakti, devoção pelo Supremo. Muitas vezes para o escrevia cartas. E eu gostaria de ter tempo de discuti-las todas, mas talvez não possamos. Mas eu posso falar de algumas cartas para que vocês possam realizar a relação entre o discípulo e o Guru. Então, Maharaj está contando desse Kunjada, que ele era um devoto grihasta, ele não era um sanyasi. Ele vivia em família. Então, era um milagre como ele tinha encontrado com Prabhupada, como foi o encontro deles. E depois disso, o que houve? Muito tempo atrás, um dia, esse Kunjada ficou doente. E não um sonho, um rishi, Muni apareceu para ele e disse: "Você vai se encontrar com um sado e através a visão dele você vai receber todos os tesouros da sua vida." Station. Na mesma estação de trem, de trem, os dois estavam correndo para pegar um trem e eles se viram e se olharam. E naquele momento To trace out where esse, that tudo passou, toda a doença fighting. foi embora. Actually, Kujuda, esse Kunjada ficou sabendo de um amigo de infância, village. da sua vila. In Bangladesh, one place is there. No Bangladesh, existe Bangladesh uma localidade. É Joshua. Chamado Jashur. Ou uh, Jashur um, ou Borisha, Borisha, Borisha. Um desses dois lugares. Ele nasceu lá. Nessa região. E. Maraj está dizendo que. Kunjada costumava. P P Servir para o Padre eh, Quando Pobak veio, quando veio, aconteceu uma, uma coisa, uma história. Older, oh, post GPO, General post Ele trabalhava no Kerkada, de, Kerkada, GPO. no. Kerkada, Correio Central, ele trabalhava lá, no Correio. Eu vou cortar um pouco a história nos pontos principais de Shambhava. Kunjadá estava acostumado a ir de um lugar para o outro, ouvir alguma aula espiritual para poder descobrir o caminho, certo? Ele queria uma pista, mas finalmente, quando ele com esse Prabhu. Uma vez ele encontrou com um amigo dele chamado Paramananda Prabhu. E Paramananda Prabhu, e Paramananda Prabhu disse: Olha, você pode vir ouvir o Harikatha de Bhakti Siddhanta, Sarasvati Thakur Prabhupada, ele está lá. Ele vai dar Harikata, você deve vir ouvi-lo. Então, o Kunjada... E eu ouvi esse passatempo. Ele ouviu dois, três, quatro dias. Ele achou um absurdo, ele não gostou. Que tipo de Harikata é esse? Eu não estou realizando nada do que ele está falando. Ele quer provar que só ele é um sábio, que não existem sábios no mundo, ele está querendo provar isso, eu não quero ficar isso. Ele quis ir embora depois de três, quatro dias. Paramananda, porém, pediu para ele. Eles eram ambos da mesma vila. Não vá embora. Escute mais três ou quatro dias e aos poucos você vai entender. Ah, não gostei daqui, eu não quero ficar aqui. Como é que você está dizendo que isso é uma filosofia profunda? O que, que ele está dizendo? E o amigo disse, você é meu amigo, eu vou pedir isso para você. Não enlouqueça, não seja tolo. Tenha paciência escute mais, três, quatro dias. E aí você vai decidir. Agora você não consegue decidir. Porque o Harikata é algo auto-manifesto. Através do seu inte intelecto, você vai tentar entender um sábio, você não vai conseguir. Continue escutando. E ele escutou três, quatro dias mais e chegou diante de Paramananda Prabhu e falou, você é meu melhor amigo. Agora eu entendi. É uma filosofia muito profunda. E depois disso, o que houve? Ele aceitou Prabhupada como seu guru. Maharaja está contando só os pontos principais. Como se fosse um épico. Como o Mahabharata. E não existe esse tempo à nossa disposição. Eu poderia falar para sempre. Esse é o meu bhajana. Quando eu estou diante de vocês, nenhuma maia pode me tocar. Porque eu vou dar o Harikata. Então Prabhupada explicava isso. Finalmente ele tomou decisão. De tomar abrigo num determinado sadha. Então, Maharaj está fazendo um flashback antes de Kunjada se encontrar com o Prabhupada Bhakti Siddhanta. Já naquela época, ele estava se sentindo cansado da vida, familiar, pai, e mãe, ele queria tomar iniciação. Então, pelo conselho de algum sarrajia, de algum falso mestre, ele foi até Navadvipa, daquele lado de lá do Rio e procurou, e finalmente ele encontrou um sadhu, um sarrajia, que morava com uma mulher e eles deram mantras para ele, tentaram explicar para ele cantar os santos nomes ou, ou fazer adorações. E de noite, quando esse sahaji estava no bajan Kutira, de noite ele viu dois leopardos. Um na direita, outro na esquerda. Eles iam atacá-lo. Eles iam puxá-lo cada um de um lado e matá-lo. Da... teve esse sonho. Ele viu que o guru e a esposa do guru, them, um era um leopardo e o outro era o outro. E ele começou a chorar, começou a gritar, salve me salvem, me salvem. E ele acordou de repente. E ele pensou, isso é alguma indicação. Eu não estava numa posição. Eu estava lado do rio. Uh, desfavorável em relação à compreensão, entender quem era o Saharajirma. Então um dia ele veio para cá e disse, eu não pude... Esse Navaduipa para é um lugar muito lindo, o céu, a natureza, é tudo muito lindo aqui. O que é isso? Como se isso aqui estivesse decorado, olha a lua, olha as estrelas. Eu não posso explicar para vocês, ele tomou abrigo num lugar lá, só dali do outro lado de Navadwipa, para atravessar o rio, e aquela foi uma indicação de Nityananda. Pelo desejo de Nityananda, Prabhu, você pode receber um sarguro. I speak. It's então o Maharaj está dizendo que ele recebeu uma indicação, mas nós não devemos falar sobre essas indicações. E ele pensou, como é que eu vou ver explicar esse tipo de sonho? Como que eu vou entender isso? Como que esse sonho aconteceu na minha vida? tiger e que o Guru e a esposa do Guru tinham se transformado em tigres para dilacerá-lo. Isso é algum, pode ser alguma indicação, uma indicação boa. E ele resolveu atravessar o rio e encontrar com seu amigo de infância. Foi ali que ele encontrou com esse amigo que levou para, ele para Prabhupada. Ele foi casual 10 15 Ele entre esse sonho em encontrar para o padre, ele foi para Calcutá. E esse amigo dele, Paraman, Paramananda, disse, você pode ficar aqui para ouvir o Harikata e comer para a chá. Ele quase foi embora e deixou para Prabhupada, mas finalmente ele recebeu essa misericórdia e pôde entender que tratava-se de um sábio genuíno, um preceptor genuíno. Depois disso ele tomou o Harinama, o Mahamantra, tudo de preocupada todas as iniciações. E até então ele exibiu uma dedicação completa que era visível na vida desse kundjadá. Então ele recebeu essa indicação de Prabhupada Você precisa ir para para pregar. Ah, ele disse para Prabhupada, você tem que, ir, por favor, venha para para pregar. Prabhupada respondeu, não, eu não devo ir. Mas ele falou, por favor, venha. Por que que você apareceu nesse mundo material se não era para liberar as almas caídas? Eu vou arranjar tudo em Calcutá para que você venha pregar lá. O Prabhupada inicialmente estava relutante em ir para Calcutá, Calcutá, porque é um lugar muito grande, muito pecaminoso. Ele pediu para o Prabhupada de tal maneira, ele não queria deixar seus pés de lótus. Diga, por favor, que você, irá, diga que você irá, diga que você irá, diga que você irá, senão eu não vou deixar seus pés de lótus. Finalmente, preocupado, disse: Ok, eu virei então, como você está pedindo? E, finalmente ele foi lá. O endereço de Shambhava lá era bem perto deles, esses Vaishnavas. Muitos sados moravam vizinhos de Shambhava grandes sadus. Ele estava vivendo apenas lá, apenas um pouco longe, talvez um metros de distância. Ele era um grande médico, ele morreu em Ekachakra Dham. Então, Maharaj agora está falando de um, de um grande médico que nasceu em Ekachakra -dham. So Dham. Ele era um grihastha mas ele era um grande sábio. Ele era um grande médico. So ele dormia no consultório. Eu não me lembro se ele era casado ou não, mas ele era grihasta, ele não era um sannyasi. Ele vivia num ambiente familiar, trabalhando. A questão não é se ele era casado ou não, ele era um grande devoto. E ele dormia no consultório, porque às vezes um paciente, às vezes vinha às duas da manhã, Dr. Babu, ele era um grande escritor, um grande sábio. Finalmente ele recebeu a informação, so, a informação ele ficou sabendo que, da existência de Prabhupada. E ele ia escrever uma pergunta para um sábio que morava perto do Ganges, em Calcutá. Nós ficávamos desse lado do Ganges, e do lado de lá chama-se E lá havia um grande pandita, e esse doutor escreveu uma carta para esse pandita. E o pandita respondeu, você vai escrever uma carta para mim? Você não sabe que existe um grande sado, Brimala Prashat Sarasvati, Bhaktisiddhanta, Sarasvati está com o Prapad, ele está ali yeah, do outro lado do rio, do outro lado, perto da sua casa. É lá para ele que você tem que fazer perguntas, disse esse outro pandita. Se você ler o que Prapada Bhaktisiddhanta, <risos> se você tombar o livro de lado, vai pingar raça, vai pingar emoção espiritual. De 8 bilhões de pessoas, não tem uma pessoa que possa traduzir os escritos de uma devota que Maharaj está citando agora, que teve a visão de Krishna em Vrindavana. Parece que Sarasvati pessoalmente veio e escreveu. Quando eu leio aquele escrito, parece que eu estou vendo ali um passatempo de Krishna. Como os escritos de Bhaktivinoda Thakur. Quando Bhaktivinoda Thakur escreve, parece que você consegue enxergar Golokadama. Veja Golokadama. Esse é o retrato de Golokadama. Então, então, o nome Goribé. do lugar onde ele morava não era Calcutá, era Gorivé. E lá, Kunjoda esse Cunjodá morava lá. E assim, toda a sua família até hoje moram lá até hoje. Xambaba teve amizade com seu filho e ele lia meus textos quando eu escrevia. Ele lia e aprovava o que eu escrevia. Coca <música> Babu. Babu quer dizer tipo doutor importante is, uh, em Bengali, Babu, Dr. Babu. Eles falam Dr. Babu. E finalmente, Take one house in rent. Então, esse Kunjada, em determinada ocasião, ele alugou uma casa, que foi o primeiro lugar de pregação, de pregação da Gaudiya Mata. Na verdade, a Gaudiya Mata existe eternamente no mundo transcendental. Isso não é uma coisa que nos. é uma verdade indiscutível. Mas no passatempo material. Da Gaudiamat, ele alugou uma casa muito grande. Eu tenho uma foto desse lugar. Uma casa no estilo dos, da colonial, colonial britânico, com janelas gigantes. Não como hoje em dia, que são é tudo janelas pequenas. Precisavam de janelas imensas naquela época. Um padrão da construção colônia britânica so época. there is to and he going to take hope up you have to go and scare there who went then bhagwan chanchen kunjada isinally grihastha but if you see the watch the life ele estar mas se você fosse observar a sua Some vida você ia ver it, que ele era um homem santo um dia vou tentar traduzir este livro. Esse livro não foi publicado porque há questões políticas. Esse livro já foi aprovado até pelos netos dessa personalidade que Maharaj está glorificando. O livro está pronto. Mas Eu ainda estou esperando. Então, ele alugou essa casa e lá eles estabeleceram o Bhaktivinoda Vinod Ashram, o primeiro lugar da pregação da Gaudiya Mata O Bhakti Vinod Ashram. E quando Jada levou o Prabhupada Bhakti até Calcutá, e levou a ele. lá tinha uma cadeira quebrada e uma mesa quebrada e uma cadeira onde Prabhupada se sentou para escrever. E Kunjodha, todos os dias, ele ficava com Prabhupada. Kunjodha, ele ficava com Prabhupada, mesmo sendo grihasta, noite e dia. Às vezes ele só parava de servir quando ele precisava trabalhar. Hoje em dia as pessoas então, arranjam Kundjodha dinheiro de várias Kundjodha maneiras. Kundjodha Naquela época, precisava trabalhar. Então, ele decidiu servir Kundjodha Bhakti Siddhanta Sarasata, com o Prabhupada, ajudando o Prabhupada com seu próprio corpo, com suas próprias palavras, com seu dinheiro, com tudo que ele tinha. Então, esse kundjodá ficou com o Prabhupada Durante a manhã, ele acordava às quatro da manhã, cantava os mantras e começava a servir. Imediatamente ele cozinhava, fazia quem tudo. Quem que ia é no mercado para o Pada Baksidanta? Para O Pada Baksidanta era muito ocupado. Então, ele ia até o mercado, completava, a, cozinhava tudo. E antes de ir para o, para o escritório às dez da manhã, ele deixava aquela casa alugada às nove da manhã. Naquela época não era, tinha muito trânsito. A população não era assim tão numerosa. Então, em quarenta minutos ele, comece, ele chegava no escritório. E antes disso, ele cozinhava, arrumava, servia para o Pada Baksidanta. Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada se chamava Bhimala Quando ele nasceu, esse é o nome que Bhakti Madhatakor deu para ele. Então ele limpava tudo, lavava as panelas, ele prestava reverência e dizia, vou ao escritório. Então o daí eu ia para o escritório. E mesmo no, no, no, no escritório ele ficava pensando, o que o Prabhupada está fazendo? Talvez ele esteja com cedo, talvez ele precise de água com limão. Ele ficava o tempo todo, a mente dele estava lá com é é o Prabhupada é Bhakshidanta. Esse Kunjada dava 80% do seu salário para o Prabhupada Bhakshidanta para o serviço da pregação da Gaudia para dar prachada, para alugar esse quarto, essa, esse espaço. Naquela época, 50 rupias eram como, por exemplo, não 5 mil, muito mais. 50 rupias quase 40 mil, 50 mil rupias. Ele não podia parar de trabalhar, porque quem, quem que ia servir para o Padre Danta naquela época foi o primeiro lugar da Gaudinha Mata que foi aberto. E Prabhupada se sentia triste, ele falava, Kunjada, Bihari. O que que a sua família está comendo, se você gasta tudo aqui? Você dá seu salário aqui? O que que os seus salários, as crianças da sua família estão comendo? Ele falou, não se preocupe. Está todo mundo bem. E assim começou a pregação de Prabhupada Bhaktivedanta em Calcutá. Mas quando há um grande sábio em qualquer lugar, um sintoma do devoto exaltado é que ele pode ir em qualquer país, em qualquer lugar. Ele pode ir enrolado num paninho. Tire tudo dele. Ele senta e começa a dar harikata. E tudo ele cria. Esse é o sintoma dele. Você pode tirar tudo dele até. Você pode deixar ele só com a mala para cantar os santos nomes. E ele vai começar a pregar. Então, Kunjoda estava inspirando jovens para vir ali ouvir Prabhupada. O que você está fazendo? Venha ouvir. Vem ouvir a pregação de um sado dourado. Quando ele trabalhava, mas ele chamava os jovens, todo mundo que chegava ali, vá ouvir o grande sado. O sado é uma ação constante, mesmo quando ele, durma, ele, quando ele dorme, ele está agindo, ele está servindo. E qualquer pessoa que ele encontrava, ele dizia, vá lá, vai encontrar com o Prabhupada. E ele pregava, levava o Prabhupada até, as pessoas até Prabhupada, até pessoas da alta sociedade de Calcutá. Eles vieram até o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então nós somos muito agradecidos a esse Kunjada. Você tem que ir para Calcutá, ele disse para o Prabhupada, forçou Prabhupada. Eles são todos pessoas caídas, você tem que ajudá-los lá pelo desejo de kundjodá, a grande pregação começou. E grandes membros da sociedade vieram. Bhakti Natakur era famoso, ele é o filho de Bhaktivinoda Thakur. Na sociedade cultural, até entre... Os britânicos, todos conheciam o Thakur, então todos vieram ouvir lo Muitas pessoas foram lá, até o Guru Varga todo foi lá. Ah, não é que é até o Guru Varga, os discípulos de Prabhupada que se tornaram nosso Guru Varga começaram a chegar. Todos eles vieram. Todos eles vieram. Kind of eles como eles notaram esse tipo de sábio é raro no mundo material e sempre escrevia e dava o dia inteiro as pessoas vinham as pessoas iam se você vier a minha goxala eu vou ter que lhe servir de alguma maneira não posso permitir que você venha e vá embora então para manter tente entender a man para manter os hóspedes que vinham, oferecer alguma coisa, você guarda algum dinheiro para... Ninguém vem te, te visitar, você tem que fazer alguma coisa. Quando alguém vem, antes de ir ao escritório, quando das arrumava tudo para as pessoas poderem que vinham visitar receber recebessem alguma prachada, alguma coisa, algum doce, porque ninguém estava lá com preocupada no começo. Então, todo o nosso Guru Varga começou a chegar ali, Bhakti Rakshak, Maharaj, Bhakti Pragyana Goswami Maharaj, eh, Bhakti, pragya, eh, Bhakti Puri Goswami Maharaj. E, e lembrem-se que esse Harikata, eu falei sobre Vishwa Vishnambarasa Sahaba de Shambhava. dois anos atrás eu falei sobre essa assembleia é, é, Mundial dos one que naquela época estava sob a guia de Bhaktivedanta The, the of, of Guru I told, when doing 100 jagya then Guru então o Prabhupada recebeu então, essa introdução do, do Guru Varga que se manifestou. Abra uma, um templo e o padre respondeu: não tenho dinheiro, não tenho discípulo, não tenho nada, ele disseram, não se preocupe que tudo isso virá. Então, então, o Maharaj está contando que chegou também um discípulo que tinha uma grande fábrica, ele era um homem muito próspero. Shambhava está dizendo que ele nasceu na rua paralela desse da de onde era a fábrica desse homem. Era ele era um homem extremamente avarento, ele não dava nem cinco centavos para ninguém. Mas um dia, pela mágica do pregação do nosso Guru Varga, seu caráter se transformou. Antigamente, ele hesitava em dar dez centavos para um mendigo, ele não dava. Mas, mas, agora, por conta da pregação do nosso Guru Varga, ele dedicou tudo a... a vida dele se, se transformou, ele dedicou tudo para o Bhaktisiddhanta. Ele comprou até terra para Gaudiya Mata. Esse é o lugar onde hoje é a Gaudiya Mission, em Calcutá. E Maharaj Shambhava está dizendo que no ele morava ali perto. E Maharaj era pequenininho, ele ia lá. Ele ia ver aqueles sadhus ali cantando, sem cabelo, com a cabeça raspada. E Maharaj ia é lá. <risos> e ele disse que um, um velho naquela época pegou o e disse, vem aqui que eu vou medir se, você, se, você tá, se as suas travessuras estão crescendo ou diminuindo. Ele media Shambaba e ah, você só faz travessura, por isso que você cresce. Hum. Então, esse, esse industrial deu, depois, doou muito dinheiro Siddanta, é para Bhaktisiddhanta e Bhaktisiddhanta conseguiu aumentar Bach sua pregação. O de de de pregação. De então, o desenho, a arquitetura da Bag Gaudiya Mata foi muito de um bem desenhada, muito de bem arquitetada. Shambhava dizia que ele pulava o muro da Bag Gaudiya Mata e pegava uns pedaços de, de, de lama que tinha lá e pulava de, um muro, de um muro de volta. Mas agora eles fizeram a building e and building e e Mesmo um então design foi feito, esse foi feito esse plano arquitetônico então, e esse senhor que era industrial construiu esse, é esse templo, o Bazar okay. 19, uh, it is a, uh, uh, que Maharaj conheceu quando ele era criança, Shambhava. Então, um dia aconteceu Uma grande processão. Do ashram do bhakti 108 miridangas tocaram, e um grande kirtania veio, e Prabhupada veio. Ele era a pessoa mais Sim. inteligente de todo o universo. Ele era muito inteligente. Nem os semideuses Sim. são tão Sim. inteligentes como o Prabhupada Bhakti Por quê? Porque, porque os semideuses eram inteli, eles, eles tinham desejos. Então, a inteligência se desenvolve quando você não tem desejos. De então houve essa procissão e Prabhupada caminhou diante de todos e tinha essa deidade de Gauranga Gauranga Eles foram cantando esse kirtana famoso, que Prabhupada Bhaksedanta escreveu. As pessoas não entendiam o significado desse kirtana, mas foi como se toda a calcata tivesse se quebrado. Tivesse se abalado para ver essa, essa procissão que foi majestosa. E para Prabhupada entrou na Gaudiya Mission pela primeira vez com a deidade de Guranga Mahaprabhu. Depois disso, a Gaudiya Mato Preaching, a pregação da Gaudiya Mato, a da -a -Mato começou. Claro, Porque a fonte é a Bhakti Thakur, ou o próprio Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, claro. Mas para a pregação da Gaudiya Mata, também esse Vaishnava Kunjada foi a raiz dessa pregação, pois ele levou Prabhupada para Calcutá e lá foram construídos esse primeiro templo. Então, Kunchoda percebeu que ainda ele ganhava muito pouco, para ele não conseguia doar o suficiente para conseguir alavancar a, pre, a pregação. Então, ele arranjou um outro emprego. Ele, foi, ele se arriscou e conseguiu um outro emprego para ganhar mais dinheiro para ajudar para o padre Para o serviço do Guru. Alguém poderia tê-lo matado. o Prabhupada estava sentindo separação de Kunjada. Porque o foi trabalhar longe. O Pada foi escrever uma carta com ele chorando. O dia que você foi embora, minha prachada, meu sono também foram com você. O Prabhupada escreveu para ele uma carta. Quem vai tomar conta de mim como você? O Prabhupada escreveu para Kunjadá. Eu sou muito grato a você. Como você manteu, mantém sua vida. Nesse lugar novo, estou preocupado, aí é um lugar here, perigoso. Here, right? Estou desfrutando aqui da segurança e você. Porque era um lugar um pouco perigoso onde Kunjadá foi trabalhar. E ele escreveu uma carta assim, Kondjada cheia desse de sentimento doloroso. Kondjada Por quê? Porque a vida desse desse era é dedicada ao seu guru, a Siddhanta. Então, Kunjadá. Sempre quis ajudar na pregação de Goravani. Se eu não admitir isso, se eu não falar sobre isso, se eu não for glorificá-lo, eu serei punido, de Chambaba. Em todo Gaudiya Vaishnava samad, toda eu sou ou fui o único que falei no Chaitanya Mata para servir Chaitanya Mata. Eu tive que ir embora por conta de questões políticas. Eu fui Depois de lá eu saí e fui morar na floresta de Shambhava. Mas dentro do meu coração eu sempre estive com a Chaitanya Mata. O tempo todo eu estou morando na Chaitanya Mata, não muro em nenhum outro lugar. Então, Kunjada. que, coisas e Kunjoda, finalmente, uma sociedade foi estabelecida. E Kunjoda foi selecionado como secretário na Gaudia Mission. Como gerente nessa Gaudia Mission. E Prabhupada escreveu: enquanto Kunjoda. Kunjavihari Vidya se estiver vivo, esse se estiver vivo, ele será o, o, o, o gerente da Gaudiya Mata, ele vai poder controlar tudo. Prabhupada Bhaktivedanta apontou. Maharaj está dizendo que está indo para frente e para trás no tempo, para contar essas histórias, esses passatempos. Então, um dia, o recebeu uma carta de Prabhupada Bhakti Danta. E Bhaktivedanta escreveu para ele. Kunjoda Ele leu a carta e chorou. The relationship between Vejam que relação entre o guru e o shiksha e o Kujodha discípulo. Kujodha chorou Kujodha e escreveu uma carta O que é o e lá, nessa carta uh, para o Pai da contou letter, para ele qual Global era a sua Brighter forma espiritual em Golokadama. Golo Se você voltar até onde eu estou. Quando você voltar. Quando você me, eu não sei quando você vai in, voltar. Or então, a minha saúde está deteriorando. Eu não sei se você vai poder encontrar comigo ou não, mas se eu não me encontrar com você, eu posso lhe dar darshan na minha forma transcendental, para o padre escrever para ele Quando você voltar a me encontrar, talvez eu não esteja vivo, não sei, mas se eu estiver... Ah, se eu abandonar o corpo, não na forma transcendental. Se eu abandonar o corpo, eu vou, eu vou me manifestar para você no meu corpo sutil. E Kujadá começou a chorar ao ler isso. Como é que eu posso deixar esse serviço? Eu estou ganhando muito dinheiro aqui para ajudar para a Então, na minha própria vida de Xambab, eu sei o que significa não ter um tostão. Mesmo assim, eu colecionava tudo o que eu ganhava para publicar livros. Eu nem comia. Quando eu ouço essas questões, eu consigo me transportar para essa época de Prabhupada, onde a Gaudiya Mata não tinha nenhum tostão. Eu imagino como era. Agora, existe grande opulência, mas a opulência significa que você vai cair. Você não deve ter opulência na sua vida. Se tiver opulência, você tem que entender o humor de Eu vi que de 100 pessoas, 99,9999 caem por conta de opulência. Eu vi pessoas que nasceram em casas miseráveis e hoje viraram Vaishnavas e estão coletando milhões de dólares. E eles caem por conta disso. Eles insultam os devotos puros. Ah, que, como assim um devoto que tem dinheiro? Eles descartam devotos puros porque imaginam que eles não possam... Ser verdadeiros porque eles não têm discípulos, não têm dinheiro. Mas isso não é prova de espiritualidade. Então, de qualquer forma, nós podemos explicar isso filosoficamente. Prabhupada escreveu: um tolo, uma tola gopi, uma pequena gopi. Uma pequena gopi. Ela é o globo ocular de Radharani. É pergunta onde você está. Chancho e essa golpe vai sempre de um lado para o outro. Ele está identificando -se, o seu sarupo em Radha Govinda Lingla. Eu já imprimi essa carta no livro, já publiquei essa carta no livro. Se um dia for possível... Vocês cooperarem comigo, eu posso publicar isso novamente em inglês. Prabhupada Bhakti diz. Radharani sempre diz que essa gopi corre de um lado para o outro. Disse Prabhupada. Ele estava se identificando como essa mesma gopi. So science and philosophy goes together, it's right, English, bread and butter is a good food, bread and butter not are, bread and butter not separate food, bread and butter is a good food, when you learn English in childhood, master, why, it should be are, no, they treat bread and butter one food, it is, <laughs> está you know, comentando um, uma questão de plural e singular em inglês. Porque ele usou o pronome ela para Bhaktisiddhanta e depois ele disse, mas ele é uma golpe. então eu não errei ao falar dessa maneira. Foi um lapso e Maharaj disse, mas não foi um lapso. Ele fez um exemplo em inglês, pão com manteiga é algo nutritivo, Então, porque em inglês, o pão com manteiga é considerado uma comida. Então, fica no singular. Iradarani está sempre procurando essa gópia. E Vilas Manjari? É Bhaktivilas Vilas Tirta Goswami Maharaj. E ele sempre puxa essa Nilnayana Manjari para voltar. Ele pega essa Gopi e leva-la de volta para Radharani. Ah, aqui que você está. E Radharani pega no braço dela. Essa é a personalidade eterna de Prabhupada Bhakti Siddhanta. Nessa mesma carta, Bhakti cita Vilas Manjari. Maharaj disse que ele se sentia muito bem na época que ele fazia parikrama em Vrindavana e falava de Prabhupada Bhaksudanta nesse, nesse templo em que ele ficava. Mas Maharaj não suporta artimanhas políticas. Eu não gosto de pessoas que fazem artimanhas políticas. Nesse caso muito rico que queira me dar doações, eu não gosto de ficar com personalidades que fazem esses complôs políticos de Xambaba. Aí ah, para a teve uma, uma infecção aqui nessa região. no corpo nessa região, ele sentiu carbon call. eu não sei o que é isso em português, ele sentia muita dor, tinha dificuldade, essa dor ali na, na região da coluna. Agora você sabe como era a relação profunda entre Kujadá e Prabhupada Um dia, no no Asha, no primeiro lugar que foi aberto, ele sentiu dor na barriga, sentiu muita dor de barriga. E todos os devotos ao redor dele. E trouxeram vários tipos de remédio, mas não conseguiram tirar a dor dele. Água fria, água quente, remédios. Naquela época não tinha celular. O celular é uma coisa recente. Ele recebe, o recebeu um recebeu um telegrama. Quando o Kunjada descobriu que Prabhupada estava sentindo dor, era tipo três da tarde. Quando ele ficou sabendo disso, imediatamente ele largou tudo o que ele estava fazendo. Saiu do escritório e correu para encontrar o Prabhupada, Vaksidanta. Quando o Prabhupada descobriu o vindo, correndo e se encontrou, então, que tipo de magia tipo correndo encontrar Prabhupada. O E ele abraçou e o Kunjada. Quando eles se encontraram, toda a dor dele foi embora. A dor dele foi embora. Really? Realmente If isso aconteceu. Man, todos Kunjodha ficaram impressionados. Magicos? O tem alguma mágica, algum poder? Quando ele abraçou o e beijou seu rosto, toda a dor de Prabhupada foi embora. Veja a, a relação entre o discípulo e o guru. Não é uma relação material, é uma relação divina. Então, eu não tenho tempo para discutir. fez tantas coisas. então, ele fez, serviu de inúmeras maneiras. Todo o gerenciamento da Gaudíama era feito por esse por esse grande devoto. Ele conseguiu organizar 64 templos. Ele que organizava os templos. Que aconteceram por sua, pelo seu esforço, pelo esforço de Param Gurudeva, Bhakti Deita, Amada Goswami Maharaj, pelo esforço de Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Eles eram todos amigos. Quando eles chegavam diante de Kunjadas, eles prestavam reverências, mesmo sendo brahmacharis. Quando brahmachari. Hoje em dia você pode gastar milhares de rupes para comprar suas roupas, mas naquela época as pessoas não tinham um dote para vestir. Eles não tinham dinheiro naquela época. Você choraria se você visse a condição inicial. O que está acontecendo hoje não tem nada a ver com o que acontecia naquela época. Feche os olhos. Hoje em dia, não, não vá ver, ver os, os templos. Não venha me dizer o que está acontecendo hoje nos templos. Eu não sou responsável pelo que está acontecendo nos templos hoje. Eu só quero ficar com o Prabhupada do Thakur com o Guru Varga. Eu, quero, eu gosto de sentir que nosso Guru Varga está ao meu redor. Então, o no seu escritório, depois que a Gaudiya Mata estava toda estabelecida, ele tinha um, um escritório. Então, Bhakti Dita Madhavusse Maharaj, me Deva, na época, chamava-se Hayagriva Brahmachari, ele entrou no escritório com as mãos juntas e prestou reverências para Kunjada. E disse, para Prabhu, se você tiver um dote sobrando, será que você não poderia dar? Hoje em dia as pessoas falam: você tem que me dar um dote. Meu dote está rasgado. Naquela época, os me mendigavam. Se você tiver um extra dote, você poderia dar para mim. Porque tinha rasgado esse lado do dote. Ele virava o dote o lado de trás. Tava rasgado. Mas o Maharaj virava o dote para deixar o rasgo para trás. Que ninguém visse o rasgo. Que aquela parte rasgada ficasse coberta. Se você tiver um dote com você poderia doar para mim. Se você tiver, a humildade de Param Deva, Aprender esse tipo de humildade, Quantos nascimentos nós temos que passar? Se você conseguir desenvolver esse tipo de humor nessa vida, você não vai precisar nascer de novo na Rússia, na Austrália, nos Estados Unidos, em lugar nenhum. Posso prometer você. Porém, você tem que obedecer o que eu estou te explicando, seguir o que eu estou dizendo. Mas a deve vem em diferentes formas. E você vai ter que é, passar por todos esses testes, pela misericórdia do Guru. Quando eu acabo o harikata eu começo a escrever cartas para o Brasil, para outros lugares, que as, todos os lugares que as pessoas me perguntam. Às vezes eu preciso tomar água, eu preciso ir ao banheiro, mas eu saio de um seva para o outro de Shambhava. Se eu tenho 15 minutos, eu já escrevo uma carta. Eu dito, ele escreve, o escreve <sum> e ele manda. Dessa maneira nós temos que servir, estarem conectados com todos vocês. Eu aprendi isso do Guru de, Deva Bhakti Pramod Prigusamara, de todo o nosso Guru Varga. Onde que eu vou se eu não fizer isso? O então, que, que eu vou fazer? Então nós temos que... Saber que Kunjada, ele foi tudo. Ele era o gerente, o que o controlador, o que colocava em prática as ordens de preocupar o um bakshidanta. Qualquer pessoa, qualquer problema que acontecesse, iam um chegar até ele. Kunjada, aconteceu isso, o que fazer? Ele dava uma, ele dava um conselho. Seu, o seu cérebro quebraria. Você não consegue manter os seus próprios problemas, você fica se sentindo mãe, <risos> oh, triste. Mas você tem que entender que por no como com Prashambaba, o mundo inteiro é a família dele. Alguém tem que estar no hospital, alguém está aqui, alguém está lá. Meu marido precisa de um tratamento, minha filha está doente, todo mundo vem chorar. O mundo inteiro é minha família. Todos vocês são meus membros, os membros da minha família. E às vezes brincando, minha família é muito grande. Eu não sou casado, mas eu tenho uma família gigante de Xambaba. Ela está no mundo inteiro. Todos eles estão morrendo. Então, se eu for ignorá-los, eu não posso receber o Guru Kripa. Meu Guru Maharaj me colocou no colo para me mostrando tudo. Então, o mundo inteiro é minha família. Mas eu aprendi isso do Guru Varga. Então, aqueles que vêm diante do sado, eles pensam, ele é meu, o, o, o ser mais querido da minha família. Esse sado esse me conhece vida após vida. Eu não estou interpretando isso pode dizer que você está interpretando, mas eu não estou interpretando, isso vem do meu coração. Tem um homem, por exemplo, lá perto de onde Shambhava mora que fica pedindo para ele ajuda. Uma hora eu disse, eu vou tentar te ajudar. Eu sou um mendigo, mas vou tentar te ajudar. Então, daí teve um homem que veio e colocou mil rupias em cima da mesa, aí eu não peguei naquele dinheiro. Esse, esse homem veio e pediu dinheiro. Ele disse, sim, eu posso fazer. Então, esse homem que estava pedindo ajuda, Maharaj deu esse dinheiro para ele que, estava, que o outro tinha doado, colocado em cima da mesa e, disse, e Maharaj disse que é para ele organizar um festival na, na, na casa de Bhaktiveda Thakur. Então, vocês ofereçam todo esse festival lá para os seus antepassados. E você oferece coisas para, para, para os seus antepassados e depois vocês honrem essa prachada. de to maneira, ela está sentindo que o Maharaj me conhece, me vida vida. E eles tiveram... eu falei com eles de tal maneira que eles sentiram que eu amava eles vida após vida. Você tem que pensar nas pessoas com muito carinho para poder liberá-los. Essa é a técnica de Bhakti Pragyana Goswami Maharaj, Shri Goswami Maharaj. E eu não estou fazendo um teatro. Quando eu escrevo uma carta, às vezes eu brinco. Mas eu estou sentindo coisas reais que eu escrevo nessas cartas. Não é um teatro. So Kunjoda you see, you cannot maintain yourself. How Kunjodha used to maintain thousands of problems at a time. Thousands of problems, anything happen in the kitchen, anything happen in the field with Muslim people, anything happen, you know, need something, anything who gone for, outside for preaching, what happened? All information. Oh. All! Então... Kunjodha, Todos chegavam para kundjadá com todos os tipos de problemas. ele resolvia todos os problemas de maneira muito criativa. Essa é a técnica do Guru dos Vaishnavas. Eles são muito criativos. Por que eles são tão inteligentes? Porque eles não têm desejo, eles não têm luxúria. Então, o dia inteiro eles estão sozinhos, mas eles não estão sozinhos, eles estão cantando, cantando, tomando banho, fazendo qualquer coisa eles estão cantando, porque eles estão felizes. Eles não têm intenção, por isso que o cérebro deles é tão refinado, extraordinário, Abla fora do normal, fora do comum, porque eles não têm intenção, não têm ansiedade. Tudo para eles é como um brinquedo. Eles, são, eles agem de maneira esportiva, porque eles sabem, o Senhor está por trás de tudo. Quem sou eu para achar as coisas ruins? E agora eu gostaria de terminar, mas eu gostaria de dizer, dar um conselho de Kundjada. Kunjabihari Vidya Bhushana, que depois se tornou Bhaktivilas Maharaj. Eles são duas manjarias. Ele é uma manjari e bhaktisidanta é uma gopi. Quem sabe sobre ele? Ninguém sabe nada sobre ele. As pessoas querem se projetar. Se você não glorifica o Vaishnava, os Vashnavas puros, vocês sabem, que todo mundo sabe que esse Vashnava existiu. Por que ele não é glorificado pelo mundo afora? Isso é um Ashura. É um caráter demoníaco. O Vaishnava está sempre glorificando os, o Guru Varga e não está se projetando nunca. Ah, mas eu não falo, eu não falo dele não, porque ele não é nada, eu que sou bacana, eu que sou grande. Procure no mundo inteiro. Escreva isso, veja quem que tem conhecimento sobre Kondjada. Ninguém deixa todo mundo, ninguém deixa esse Harikata passar para o mundo inteiro. Não, não ouça isso. Ok. Eu acho que é o desejo de Nityananda. Antes de acabar, eu gostaria de tocar um ponto importante. Kunjada disse, tome cuidado antes de decidir decidir servir Gurudev. o Guru antes de decidir servir o Guru o Guru Varga você tem que tomar muito cuidado servir o Guru Deva e o Guru Varga significa pular dentro do fogo você está pronto para pular para dentro do incêndio esse incêndio não vai, não vai queimar você mas ele está lá não tenha medo, porque esse fogo não vai te queimar, mas você está pronto para enfrentar isso. Vou dar um exemplo de alguém da Nimbarka Sampradaya. Ele estava fazendo bhajana no Nimalaya. Eu estou contando essa história, não é para vocês segui-lo. Ele estava cantando os santos nomes até hoje. Existem ensados nos Himalaias de de 800 anos, 200 anos, 2000 anos. Vocês não podem vê-los, mas eles moram lá. A Shotama tem mil anos, ele está lá? So That's all this. By chance one sadu, by chance one sadu. Então uma vez, he was bound to take shelter in esse ele, ele ele correu dentro de uma, de uma gruta que estava chovendo e de repente ele viu, ele viu que tinha um sado enorme dando, cantando na, na, na, nessa gruta. Eram dois sados. Ele ele diz, você é meu guru, você me dê abrigo, por favor. Me dê abrigo, ele pediu. Então o outro sadhu estava rindo. Você quer ser meu discípulo? Em hindi. Chela ele falou. Você quer ser meu discípulo? Ele disse em hindi. Então vá, Pula dessa montanha. Pula no rio, então eu vou descobrir se você é qualificado para se tornar meu, meu discípulo. Pula, é minha ordem, discípulo significa aquele que obedece o guru, então pula da montanha dos, dos Himalaias dentro do rio, pula. eu o discípulo, discípulo que queria se tornar discípulo, ele foi sem hesitação, sem dúvida. Ele pulou. E o Gurudeva segurou ele. Fala, Volta, você. Você pode ser meu discípulo. Você sim pode ser meu discípulo. Kunjoda sempre fala assim: Se você quer servir o Guru Vaishnava, você tem que estar pronto para pular dentro do fogo. Caso contrário, volte para sua casa. Gostaria many things muitas coisas mas o tempo não permite. karma Gunano asuno